consultor de rima. Sim, assistir batalhas de rap e escutar raps é ótimo para você melhorar sua escrita no rap. Se você está satisfeito com seu desempenho nisso, pode pular esse vídeo. Se você quer saber mais, eu vou te mostrar como só pensar na rima está mais te atrapalhando do que ajudando nos seus raps. Eu sou Daniel Garnetti, rapper e mestre em educação. Sou cofundador da Batalha Central e já batalhei em grandes batalhas pelo Brasil afora. Sou coautor de um álbum listado entre os 30 melhores brasileiros de 2015 e autor da série Consultor de Rima, que já ajudou milhares de jovens a rimar melhor tanto no improviso quanto no rap escrito. vem comigo que eu posso te ajudar a crescer. Foi uma batalha nacional, mc de Brasília, do Rio, São Paulo. O Cauã tava lá, o Daniel Garnet também. Tô ligado, Garnet. E... Garnet é mil grau.